Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente. E é muito comum no nosso dia a dia nós passarmos por situações negativas. Se alguém te deixar pra baixo, alguma pessoa não te dá um bom dia, algumas situações a gente acaba passando. Seu chefe às vezes te dá um, uma dura, né? E você se sentir mal por isso. Hoje mesmo eu passei por uma situação é, bem parecido com algumas dessas, eu me lembrei de uma história que um agricultor me contou alguns anos atrás e eu quero compartilhar essa história com vocês. Esse agricultor, pessoal, ele tinha, acho que se, se eu não me engano, era de 6, 7 cavalos. O capataz, o rapaz que cuidava do sítio dele, ligou para ele falando que um cavalo tinha caído dentro de um poço, esse poço estava abandonado. né? Ele entrou em desespero, chegou lá ver a situação, o cavalo tinha caído lá dentro, estava vivo. Na realidade, ele começou a ver a situação e o custo operacional para tirar aquele cavalo de dentro realmente era caro. Então ele tomou a difícil de decisão de acabar é, enterrando o cavalo lá dentro, né, para o cavalo não sofrer também. E o mais engraçado disso, os capatazes, o pessoal começou a trabalhar, jogar as terras dentro desse buraco e esse cavalo, toda vez que caía a terra nas costas dele, ele sacudia. E o mais engraçado, pessoal, dessa história, que é uma história verídica, né? que conforme a terra ia caindo dentro do poço, esse cavalo ia subindo, ele sacudia a terra caindo e ele ia subindo. Então todo mundo que dava ali em volta naquela situação percebeu que o cavalo estava subindo e no final das contas o cavalo conseguiu sair. E por que, que eu estou falando isso para vocês? É muito normal você, no seu dia a dia, ter situações difíceis, situações que te deixam para baixo, situações que te deixam literalmente no fundo do poço. E eu quero te passar essa mensagem para que você reflita toda vez que você estiver diante de uma situação dessas, lembre dessa história do cavalo, tá gente? Então toda vez que você estiver com uma situação, sacuda a poeira, sacuda a terra nas suas costas e siga em frente. Para todo problema tem uma situação, para toda negatividade existe uma positividade. Para todo momento que você passa na sua vida, como eu costumo dizer, é, só não existe solução para a morte. Eu espero que de certa forma você reflita sobre esse texto, né, sobre esse vídeo, sobre essa história que você fez aqui agora e que isso faça alguma diferença no seu dia. É, se você gostou, tá pessoal, deixa um comentário aqui, é muito importante para mim Compartilhe com alguém que às vezes está passando por um momento similar né Às vezes essa pessoa precisa de uma mensagem positiva na vida dele Hoje o um mundo aí reflete de coisas negativas, principalmente na internet né e eu espero que vocês tenham gostado Tudo de bom para vocês, Renato Galhardo aqui novamente Até o nosso próximo vídeo Grande abraço, tchau tchau